Os alunos de Mestrado em Gestão Cultural da ESAD promovem hoje, no âmbito da Semana dos 30 Anos da ESAD, o Encontro Triálogos, conversas a três em torno da gestão cultural. Uh, o objetivo é criar um espaço de encontro informal entre estudantes e professores que exercem práticas profissionais destacadas na área da cultura, a partir de uma conversa guiada pelas curiosidades, dúvidas, questões e desafios colocados pelos alunos. Uh, para nós, e falando de gestão cultural, é imperativo percebermos onde é que a mulher se encaixa e o que representa para esta área. Falaremos então com a professora Maria Gil, licenciada em formação de atores, ensinador e ensinadores e mestre em filosofia pelo departamento de estudos de teatro, cinema e televisão da Universidade de Glasgow. É fundadora e co-diretora artística do Teatro do Silêncio. Em 2018, iniciou uma pesquisa etnográfica e artística sobre a participação das mulheres nas diferentes culturas do mar e das, pes das pescas, uh, onde, a partir de conversas com mulheres, cria identidades ficcionais que apresenta em formato de palestra, performance, uh, as mulheres em terra, homens no mar, entre muitas outras coisas. <risos> uh, e eu gostava de começar pelo início, ou seja, Uh, pela infância, uh, e gostava de saber o que é que aspirava a ser quando era mais nova, ou seja, quando é que percebeu que o seu caminho poderia passar pelas artes performativas. Olá, uh, obrigada por me convidarem. Uh, não sei, não sei se houve um dia esse. Acho que isso não aconteceu na infância. A minha avó, porque eu falava muito, dizia que eu podia ser ou jornalista ou filósofa porque eu fazia muitas perguntas, um, e eu acho que falar muito e, e fazer perguntas também é um, um, um lugar do artista. Portanto, <risos> acho que calhou bem. Uh depois as coisas foram acontecendo eu fazia aulas de teatro no secundário eram umas aulas muito livres a escola era muito aquelas escolas aqueles liceus com aqueles uh, cartão temos que mostrar o cartão à entrada o cartão à saída muito próximo da prisão também uh, eu trabalho em prisões neste momento portanto também sei, sou uma abolicionista uh, por várias razões não me interessa se calhar falar sobre isso agora mas uh, lembro-me que a aula de teatro aula de música era num pavilhão à parte, onde havia um jardim, onde a professora fumava imenso, que era proibido, uh, onde nós tínhamos aulas de música de filosofia, mas lá com o professor de voz que se chamava o Joãozinho da Voz Doce, e a professora de teatro, que é uma atriz, ensinadora, que se chama Estrela Novaes, uh, natural do Porto. Uh, levava sempre, as aulas começavam sempre com ela uh, uh, a partilhar o jornal público e a, a falar das notícias do dia e foi assim que eu comecei a ler jornais portanto estas eram as aulas de teatro Uh, daí para o conservatório acho que eu fui para o conservatório portanto eu comecei a fazer teatro, começámos a fazer teatro aquelas coisas não é? mas sempre me interessou tudo tu todas as áreas e acho que é também o meu lugar enquanto professora aqui na ESA de teatro a cadeira que eu leciono que é projeto é um bocadinho misturar tudo, não é? ainda agora estávamos a falar sobre ir ao teatro, ir ver, fomos ver uma exposição, fomos à Cinemateca, eu acho que eu sou mesmo, uh, às sou mesmo, esta, sem a palavra transdisciplinaridade, que eu acho que não é o objetivo, não é, agora vou fazer cinema, mas é misturar todas as áreas da arte, e o teatro foi surgindo assim, foi surgindo também com as questões, com as perguntas, com as aulas, com ler jornais, depois, uh, na altura, ir para a universidade era uma pressão muito grande, que ainda é, talvez... Uh, uh, e havia muito aquela coisa de ser boa aluno e ter as médias uh, e eu uh, para além de entrar na universidade fiz a candidatura ao conservatório e, e fez -me os meus pais um, sempre preocupados também com a questão das artes e não sei o quê, como todo acho que é... Uh, comum a outras pessoas, mas não se importaram porque como eles tinham sido uma geração em que lhes obrigaram a fazer coisas e a ser coisas, e que eles perceberam que isso não ia correr bem uh, permitiram e decidiram me... Uh, decidiram, deixar, quer dizer, não, não, não, não se implicaram muito. Uh, não me proibiram, percebem? Não me obrigaram. E então eu fui começando a fazer teatro, mas comecei a trabalhar com os meus colegas, acho que é uma coisa que eu acho que é super fixe. Uh, eu comecei a fazer teatro com os meus colegas, uh, e depois também deixei, fui viver para os Himalaias, porque, e acho que essa experiência de viver a cidade, nesses primeiros anos em que estudei, e ao cinema, e a... Uh, decidi que queria viver ainda, que havia outras coisas para viver e que isso era importante para o meu percurso enquanto artista. E depois regressei, completei o, o, o conservatório e as coisas foram acontecendo, percebem? Não há, como uma aluna minha, um dia eu dei aulas também em muitos sítios, já dei aulas de diferentes contextos, os mais surreais possíveis. E houve um dia uma aluna minha na Covilhã, eu dava aulas à noite e ela dizia, Maria... Uh, a, a vida não é uma linha reta <risos> portanto, os caminhos que me levaram desde a infância, acho que foram sim uma, uma, uma mescla de, de várias coisas que me levaram ao teatro, e o teatro levou-me à vida, levou-me à arte e entretanto uh, aqui estou então agora num ano muito específico em 2004, surge aqui a fundação do Teatro do Silêncio o um, Teatro de Silêncio é uma estrutura que tem desenvolvido vários projetos assentes, principalmente na, na pesquisa e na experimentação artística. E o que é que foi e ainda é mais desafiador na criação e no desenvolvimento deste, desta estrutura do Teatro de Silêncio? Um, o mais desafiante atualmente é existir eticamente enquanto estrutura de criação no espaço cultural. Ou seja, somos muito preocupados em pagar bem às pessoas. São coisas muito comezinhas, mas muito importantes. Pagar bem às pessoas, conseguirmos financiamento para fazermos os nossos projetos e não o que as outras pessoas querem que nós façamos. Uh, trabalharmos com quem, com quem nós acreditamos, uh, encontrarmos espaços de libertação, onde a gente pode fazer aquilo que quer fazer. E acho que isso é o desafio. Nós somos financiados por várias estruturas e também nesse neste espaço, também que é o espaço cultural português, europeu, é, é fazermos aquilo que nós queremos fazer. E acho que isso é com condições, não é? Para nós e para as pessoas que trabalham connosco. Acho que isso é, sim, o um, um maior desafio. Eu fundei o Teatro do Silêncio porque queria fazer espetáculos e queria fazer coisas, instalações, várias coisas, e convidei algumas pessoas que... eu que eu gostava, para fazerem parte dessa estrutura de criação, que é uma associação cultural. Depois em 2017 o paradigma muda, uh, ou seja, basicamente o que fazíamos de 2004 a 2017 eram projetos que eu decidia fazer e chamava algumas pessoas, às vezes esses projetos eram feitos em colaboração, eram caminhadas, exposições, uh, trabalhos de site específico, nós ocupamos um lavador público que durante o dia até às 5 é um sítio onde as pessoas vão lavar roupa à mão, em Lisboa, e a partir das 5 e aos fins de semana é um espaço onde fazemos eventos, onde basicamente havia montes, era um sítio de bandas alternativas, mas como ao lado há um lar de idosos, houve alguma pressão para acabar com, com esse circuito das bandas alternativas e para porem lá uma companhia de teatro que se chama Teatro do Silêncio. <risos> Bom, mas isto vai dizer que... Um, atualmente, em 2017, o Teatro do Silêncio passou a ser dirigido por mim, pelo Miguel Bonneville, que é um artista performativo, também músico, artista plástico, uh, e então, basicamente, uh, passou a ser uma estrutura bicéfala. Bicéfala? Bicéfala. E isso é, é giro, é teres, de repente, a outra cabeça, a outra coração, há, há, não tens só duas, tens quatro mãos, desenhas um programa artístico para dois anos, e isso é, sobretudo, uh, ainda por cima, pronto, toda esta fluidez no próprio género uh, do Miguel, o meu interesse também em uh, trabalhar a partir de um, de, de um, de um sítio onde uh, uh, de ativismo também de, uh, e com outras pessoas aliar-me, e então isso é muito fixe. Então, dizer estas duas coisas, de onde é que ele surgiu, qual foi a mudança, e hoje esta ideia de existir eticamente, fazer um trabalho onde... Porque a ética também está ligada à arte, está ligada à verdade, e isso é importante. Obrigada. Um, agora, voltando um bocadinho ao início, à introdução, nós falamos aqui sobre o seu projeto Mulheres em Terra, Homens no Mar. Um, o que é que ele levou a querer, de certa forma, representar o um mundo feminino? E talvez numa tarefa que se diz, geralmente, uma coisa tão masculina. Sim, uh, o mundo das pescas e do mar Exato, é uma coisa, toda a narrativa do, do pescador que vence a coisa, não sei o quê, e a mulher em casa uh, uh, a bordar, não é? Né? Pronto, então foi exatamente isso. Não, foi uma encomenda, também não, não é assim nada é muito elegante, foi uma encomenda que me fizeram. Eu tinha feito um trabalho em Ilha, que é uma terra muito ligada ao mar, uh, e tinha corrido bem, e então o Museu Marítimo de Ilha convidou-me para eu fazer uma palestra, desculpem, para eu fazer um espetáculo, para fazer uma peça de teatro que, que falasse exatamente do herói da pessoa à espera. E eles vieram ter comigo a Lisboa para reunir comigo, até que combinámos na Gulben que a tomar um café, e eu disse: Olha, eu sou uma feminista, portanto, eu, pode não correr bem. E eles não gostaram muito. Uh, e isto por causa acho que é importante falar sobre o que é que é uma encomenda porque às vezes encomendam filmes encomendam peças a expectativas não é e tu de repente tens liberdade ou estás a cumprir um não é uh, uma expectativa não é portanto essa negociação e mas depois eles deram me deixaram deixaram-me, pensaram deixaram-me eu, como tinha conhecido, muitas pessoas em Ilhavo, muitas mulheres, uh, curiosamente, porque eu trabalhei no, no, no bairro dos Becos, para quem conhece Ilhavo é mesmo ali no centro de Ilhavo, era basicamente onde havia também muitas famílias ligadas à pesca, de vários, uh, com vários, desde cozinheiros, há toda uma hierarquia também. Ou seja, Ilhavo era um sítio... Uh, onde partiam, muito ligada à pesca do bacalhau. A pesca do bacalhau os homens ficavam nove meses, dois anos, muitas vezes sem voltar a casa e as mulheres basicamente tomavam conta de, da vila e, e mas só que não ficavam nessa narrativa à espera ou a bordar, nada disso. Elas trabalhavam, uh, tinham a vida decorria normalmente. Essas mulheres, algumas ainda são vivas, eu conheci-as e elas começaram a organizar sessões em casa umas das outras onde eu ia conversar com elas Uh, gravando e dizendo estão à vontade, eu não vou dizer uh, a Dina disse isto uh, e então isso também permitiu as, uma vez que eu ia depois apresentar o um espetáculo em Ilhavo uh, e há histórias muito fortes uh, coisas horríveis pronto, de, coisas muito lindas de coisas horríveis de... de Sei lá, de violência doméstica de, do próprio fascismo e do, do, da ditadura, da fome uh, da, da violência um, da pobreza e todas essas marcas que, de, que ficam nas pessoas percebem? Então elas foram foram muito generosas comigo e eu usei esses testemunhos e crio três identidades apresentei o espetáculo lá no museu, no, num barco, no porão de um bacalhoeiro um, e tive pessoas, uh, pronto, foram coisas sempre muito fortes, muito emotivas, depois decidi fazer isso, depois fiz, isto era uma encomenda com vários municípios, mas que não era suposto eu fazer pesquisa noutros sítios, mas eu percebi que isto era um mundo, e então fui fazer pesquisa em, em Peniche, em Peniche tem, temos a prisão, temos todos, elas se lembram do Álvaro Cunhal, quando saí ao Barbeiro, essas histórias e outras, e o que é que era ser pescador, etc, etc, etc, com as especificidades de Peniche, e de repente tu tens todo um vocabulário, um mundo que, sei lá, parece estar ali à espera que se abra essa porta, estão a ver? Uh, mas com as, uh, muito ligado também à, à, à, à e uh, à, à Polícia Política, e esse lado muito mais do que Ilha, e depois também tive na Mortosa que era toda a imigração para os Estados Unidos, quando eles iam, pronto, então... E, ele, e elas depois também tentaram uh, fugir para os Estados Unidos, e é engraçado, nós temos sempre a expressão de dar o salto, não é? Quando se dava o salto para ir para a Espanha, para fugir. E eu mesmo, uma historiadora que me acompanhou, o meu trabalho, disse, Maria, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão dar o salto, literalmente, do navio. Ou seja, os homens eram, portanto, como sabem, a pesca do bacalhau, ou se não sabem, quem fizesse a pesca do bacalhau durante cinco, cinco jornadas, cinco estava em ir à guerra colonial, porque era equivalente a ser tão duro, estão a ver? E então, um, porque aquelas condições também eram inanarráveis e há histórias disso um, de era pronto, muito fortes e, e então alguns dos homens davam o um salto, chegavam ao pé de Nova York e saltavam do barco, estão a ver? Dar, literalmente, para fugir. Depois uns eram apanhados e eram postos na prisão do estou-me a lembrar do barco do nível Hospital Gilianes que tinha uma prisão lá dentro. Hum, pronto, então, mas eu não digo nada às histórias dos homens, digo-me só esse património das histórias para saberem o um Museu de Marítimo de Índia é muito curioso, começou por ser um museu comunitário em que as pessoas decidiram dar todas as peças que tinham em casa para construir este museu esta coisa engraçada não é uma coisa do Estado, são as pessoas que dizem, pá, isto eu não quero isto, isto é de museu, isto de em casa é de museu. E às tantas começou a ser uma coisa, a haver tantas peças, tantas peças, barcos, etc., roupa, estão a ver, uh, e há, que decidiram criar um museu, isso deu origem, esse museu comunitário deu origem ao Museu Marítimo de Ilha, que, por sua vez, só tinha duas peças que eles achavam que tinham a ver, a ver com as mulheres. Uma era uma caixa em forma de coração feita com conchinhas que se dividia a meio. Portanto, também esta romantização do que é que é a peça da mulher relativamente às mulheres. <risos> Estão a ver? Tipo, dava metade do coração, ela dava metade. Uh, e tinha uma, aí sim, uma planta das secas da indústria das secas do bacalhau. As secas do bacalhau eram uma indústria que estava muito associada às, às mulheres, porque elas trabalhavam nesta indústria, sendo que ser trabalhadora de uma indústria é muito diferente de tu trabalhares na tua família o paradigma muda, e muda nas mulheres numa coisa muito importante, que é o facto de elas poderem sair da, da rotina da casa, da missa, da, da, do tanque, e elas passam a ir apanhar o um autocarro, ou irem a pé para o trabalho. E as companheiras do trabalho começam a ser as camaradas, então aí tu tens conversas que são diferentes. E isto é muito pequenino, mas mudou radicalmente uh, a relação com... Pronto, toda a revolução industrial também, fala sobre esse trabalhador da indústria, da fábrica, não é? Tem, e no caso das mulheres associadas à pesca do bacalhau. Portanto, no fundo, o que é que elas eram? Eram trabalhadoras uh, em várias indústrias, por exemplo, os, os casacos que eles levavam para a, para a Terra Nova, Tum Verde, tipo, le... eram casacos feitos de, de algodão que depois eram encerados com óleo de linhaça, que eram elas que enceravam. eles faziam, ou seja, elas produziam muitas coisas. Também, Ilha estava muito associada a uma coisa que, sequer, uh, que é Vista Alegre, que tinha em si uma indústria, que tinha em si um teatro, tinha em si. Assim havia ali um microcosmos. Pronto, eu trabalhei aí depois apresentei os espetáculos nos vários sítios apresentei sempre em sítios assim informais, na igreja, no barco no museu da renda de berros em Peniche para quem conhece Peniche lá em Ilha na Mortosa, numa, numa antiga indústria conserveira e depois quis trazer o espetáculo para uma black box em Sintra porque queria perceber se isto tinha alguma coisa a ver com as pessoas que não estavam ligadas a essa temática, percebem? Porque o espetáculo tinha pessoas a chorar, mas, ou então a, contar, a quererem falar e a contar a sua história que não estava ali no espetáculo. E eu pensei, é, mas isto, como é que isto é numa black box, com público se calhar, pá, com outras idades? Ou que não. E correu bem, correu bem, pronto. Eu tenho um monte de coisas para dizer. Então vou para aqui. Não, eu... eu vou só dizer mais uma coisa sobre este projeto que é interessante. Durante o projeto eu encontrei um livro, que é incrível, tem a ver com, com as mulheres e com esta coisa, de uma jornalista que se chama Maria Lamas, que já morreu, uma grande feminista, Maria Lamas, que escreveu um livro que é um dos primeiros livros de denúncia ao regime fascista português, que foi publicado em fascículos para fugir à censura do Estado Novo, que se chama As Mulheres do Meu País. Onde a Maria Lamas, durante dois anos, ela tinha sido uh, uh, demitida. Pronto, o Estado Novo andava em cima dela, queria aprender e uh, ela decidiu então fazer uma pausa uh, e fazer uma viagem uh, uh, durante dois anos por nosso, pelo nosso país. Bem. Uh, Obrigada. Ela decide fazer esta viagem uh, durante dois anos pelo nosso país para conhecer ao vivo a situação das mulheres em Portugal. É, escreve este livro, leva uma máquina fotográfica ela compra uma máquina fotográfica, nunca tirou fotografias, as fotografias de tira são desfocadas, entretanto pede a amigos outras fotografias sobre aquelas pessoas, e este livro é incrível. Vai de burro, vai de boleia, pronto, eu quero fazer um espetáculo sobre este livro, que se chama As Mulheres do Meu País. Eu falo do livro porque, nesta peça porque ela escreve, é a primeira pessoa a dedicar um capítulo inteiro à Mulher do Mar. E ela é a primeira pessoa a dizer as mulheres do mar não são as esposas dos bacalhoeiros, são as mulheres que participam na economia do mar. Claro que hoje esta palavra economia, só por si é um pouco liberal, não é? Uh, mas percebemos o que é que ela quer dizer. Um, e uh, eu, entretanto, por outras razões, um, chego às avieiras, que é agora o meu segundo capítulo que vou começar os ensaios para a semana Inch'Allah. Então... Um, as avieiras, os avieiros e as avieiras, é uma comunidade transumante, uh, nómada, uh, de pescadores, que quando o mar estava bravo aqui na costa de Vieira de, de Leiria, no inverno, iam para as margens do rio Tejo pescar sável, peixe sável. Construíam casas em palafita, como aquelas que nós vemos na Ásia, no Vietnã, e viviam nos barcos. As mulheres viviam nos barcos, cozinhavam nos barcos, dormiam nos barcos, e elas também pescavam, remavam, vendiam o peixe. Elas tinham sempre tarefas a dobrar, porque tinham sempre uh, culturalmente a cargo de si o cuidar dos familiares, uh, uh, dar à luz, que em si era, tenho histórias e relatos. já estive a fazer esta, esta pesquisa de mulheres a dar à luz no barco, que antigamente, percebem, não havia... chamavam-lhe as curiosas. Elas diziam-me, pá, que eu adoro que é as curiosas. mandamos me chamar as curiosas. As curiosas eram pessoas que sabiam coisas, que tinham curiosidade. Então tenho histórias incríveis, pronto. E narravas elas darem à luz no barco essa imagem, De qualquer das maneiras, hum, eu não sou uma neorrealista, nem faço a apologia ou a romantização da, da pobreza, percebem? É, são coisas muito... Pronto, enfim... Uh e uh, a Maria Lamas também fala dessas avieiras e eu decidi trabalhar sobre o Alves Redol um escritor neorrealista escreveu um livro chamado Os Avieiros, muito conhecido e eu vou fazer uma um espetáculo numa aldeia vieira na Palhota, convido-vos em agosto a aldeia é linda, uh, vai estar em agosto no final de agosto e depois em setembro uh, a partir desta de, dos testemunhos que recolhi destas mulheres que entretanto deixaram de fazer essa transumância não é, de, de andar uh, no inverno de estar no Tejo e no verão aqui na costa uh, e passaram a fixar-se mas curiosamente muitas delas depois emigraram muitas das famílias dos aviários emigraram para o Luxemburgo, não sei o quê e muitas vêm com os seus BMWs e com os seus grandes carrões e têm grandes casas mas preferem ter, ir passar a e estar na casa da Palhota na casa de Palafita e é nessa aldeia e, e eu acho que há uma espécie de continuidade dessa transumância, percebem? Uh, pelo menos eu o vejo assim uh, há qualquer coisa ali nesse espírito de transumante, que, que, que as mantém nesta, nesta constante uh, circulação, vá. De não terem pois fixo, não é? Uma espécie de nomadismo. Pronto. Não sei se estou a romantizar. Muitos não. Algumas sim. Pronto. Um, e então, isto tudo também por causa do livro da Maria Lamas, que é um livro que eu utilizo para contextualizar o espetáculo das mulheres em terra. Uh, e depois que eu vou usar agora aqui nas, nas avieiras. Uh. Curiosamente, eu também estive dentro de um projeto, uh, em Ribamar, de, de, sobre, fiz uma exposição para a dos pescadores, uh, e curiosamente, quando fui entrevistar uh, uma ou duas mulheres, uh, elas ficaram mesmo, uh, o okay, quê? Eu? Eu? Mas que importância é que, é que, eu, tenho, é que eu tenho para aqui? Uh, e, de facto, percebi que as mulheres de redes aqui na costa, ou seja, elas é que entralhavam as redes uh, para os maridos levarem para o mar, elas é que cuidavam da, economia, da casa, da economia, elas é que tratavam da economia uh, da casa, dos filhos, etc. Uh, e só queria perguntar se também se sentiu essa, essa surpresa da parte delas em querer conhecer a história, a história feminina da pesca, a parte mais... sim... Sim, eu acho que há um lado. Eu não sei se. Sim, eu, eu acho que sim. Nunca tinha pensado se elas se estranharam. Eu diria que algumas, estou a pensar em, em algumas em particular, eu acho que elas ficaram, uh, as pessoas ficaram muito sensibilizadas ao ver uh, a sua história em cena. Como se aquilo valorizasse, de certa maneira, um património. Eu não sei, isto cá vou dizer, não como se estivesse a restaurar qualquer coisa que também devia estar e não foi, nunca tinha sido valorizada percebem? É emocional eu acho que isso é uma coisa uh, que eu senti durante o próprio espetáculo e elas ao sentirem-se orgulhosas e ao verem as pessoas é, é, tipo, é, aquela coisa tipo nós nunca valorizamos as coisas que temos e de repente vem alguém ver e diz uau é, tipo isto é incrível esta nem se calhar tinham essa distância percebem para ver isto é história ou isto faz parte do património então ver e acho que aí senti uma senti de certa maneira uma uma coisa uma perplexidade não sei se não, não consigo dizer se estavam muito imagino que algumas estivessem muito contentes outras simplesmente assombradas, uh, espantadas sim, acho que sim um, e acho que falta também o arquivo de Ilha é um arquivo incrível e falta também deixar esse arquivo do ponto de vista uh, das mulheres e do património todo e das histórias que elas deixaram completamente, falta e senti isso, com, sim, senti isso então, eu estou a dizer porque quando eu, quando, eu, quando eu as entrevistei, elas vinham acompanhar os maridos às entrevistas e eu disse, opa, já que está aqui, conta-nos também o seu lado da história. E elas pensavam mesmo que não tinha importância nenhuma e quando vou ver, elas têm uma história não incrível atrás, né? que não há história, que era a vida delas, mas que, que há muito sim, sim, para contar sim, ainda sim, e sim. elas não tinham essa noção, não tinham mesmo. Mas... Eu acho que senti isso depois quando depois de assistirem um espetáculo e de verem o comentário. Eu fazia, são espetáculos em que eu faço sempre conversas a seguir. Não sou nada das conversas, nem acho que seja preciso a seguir, explicar uma obra de arte. Não, não preciso disso, nem... E muitas vezes até nem me apetece, mas este espetáculo como... Um, sinto que, é preciso, que as pessoas querem dizer coisas. Estão a ver? Querem, dizer, querem dar feedback. E normalmente há pessoas que devolvem com as suas próprias histórias, ou dizem que que ir ali, ou também, isso também me aconteceu. E acho que é importante, é assim uma espécie de... Eu mando a bola para lá e depois o público na conversa manda a bola para cá. E isso é importante, e sentir isso nesse reconhecimento do próprio espetáculo e delas de ouvirem as conversas e essa valorização da parte, muitas vezes, de outras pessoas que elas não conheciam. Ok, uhum. <risos> agora mudar um bocadinho estatisticamente uh, as mulheres estão menos representadas em galerias coleções, exposições e no mercado da arte em geral esta subrepresentação repete-se ao nível das artes performativas ou de que forma geral acha que as mulheres que sejam ou queiram ser artistas se encontram numa posição de desvantagem no mundo da arte em Portugal por serem mulheres e como é que isto tem evoluído ao longo dos anos? Então uh, ser mulher a partida é já uma desvantagem, ponto. Em Portugal, confirma-se. No mundo, também. Em qualquer área, sim. Nas artes performativas, também. <risos> Portanto, o que é que... Hum, uh, sobretudo uma coisa que, que, para a qual uh, eu me rebelo um bocadinho, que é esta ideia de... Há muitas mulheres nos serviços educativos, na educação, na arte, e depois há muito poucas mulheres na, na, na uh, diretoras, diretoras ou, ou curadoras, ou programadoras. Se vocês repararem, fizerem uma, uma listagem, eu aprendi isto com as Guerrilha Girls, não sei se conhecem, adoro-as, não é? Portanto, pá, é a estatística, os números estão aqui. Não é preciso estarmos cá com grandes justificações, não sei os números estão aqui, tipo. Elas fazem aquelas exposições, a última em Madrid, acho eu, grande, 70%, não sei do quê, são homens... 30% são mulheres, pronto. Eu não sei os números atualmente, mas aceito dizer que são sempre menos mulheres e que as mulheres é esperado que estejam, ou são mais convidadas para estarem nos serviços educativos, a fazerem mediação, correspondendo àquele papel tradicional da cuidadora, não é? Uh, da, da educadora, etc, etc. Um, e, muito, e menos nos lugares de, de direção. E de, de, se calhar também mais, estão mais presentes na parte da produção em figurinos e não tanto na. Ah, não quero Isso foi um estudo produção, que eu também, que eu também eu li. Sim, é. sim. Tu sim, também sim. leste. na produção, pois na produção, provavelmente, e, e às vezes na direção de produção, como também há. Sim, na produção com certeza, como também na, na produção, desculpem, na parte técnica, há mais homens. Uh, e, uh, e às vezes é preciso... Às vezes não, é preciso desconstruir esses papéis e, e é preciso... Eu sou... tenho com, com as cotas, tenho mixed feelings, não é? Acho que às vezes é fixe discriminação positiva, tem que ser, porque só assim é que vai. Depois, depois tira. Não é? Não é preciso ficar sempre. Mas até chegar... Importante, uh, mas acho que, há, acho que o grande exemplo é a Fundação Carlos de Gulbenken, cujo presidente eu sou uma grande fã, mas uh, não gostei uh, de todo o Conselho. É uma fundação muito, muito, muito importante, muito poderosa no nosso país, muito poderosa também relativamente às artes, não só pelo dinheiro que dá e que investe, mas também por, por toda a rede de poder e de influências. E que o seu Conselho de Administração é composto por homens brancos. Uh, a partir de heterossexuais, <risos> vamos arriscar, não, tô, acho que estou a arriscar bem. Uh, portanto, e ele a dizer que quer investir, que, que quer trazer mulheres para a administração, mas depois quem convida é mais um homem branco, porque não há mulheres, há. Ah. Porquê é que não chamaram? Porque não quiseram. <risos> é preciso mudar? é eu dou o um exemplo assim mais caricato e menos, calhar, se calhar, mais comezinho eu estava a fazer uma oficina que se chamava oficina da democracia com um arquiteto ator que se chama Zé Mateus é uma oficina que eu adoro fazer, já não faço há muitos anos fazia com ele um, e então aquilo que começava com uma instalação era no CCB e nós uh, começávamos com uma galeria de utopianos e utopianas. Pessoas que pensaram a utopia das artes até à literatura, a políticos, Martin Luther King, etc, etc, etc. Ou seja, não era só quem escreveu utopias, estão a ver? Mesmo escritores de ficção científica que escreveram. E uh, estávamos a construir, tínhamos uma galeria de retratos, pronto, aquilo era para miúdos e até adolescentes, e famílias também. Uh, e a certa altura eu digo, Pá, não, não há... Oh, Zé, está só, só homens. E eu, Maria, as mulheres não escrevem livros, <risos> ele a brincar comigo, não é? E eu, mas não há, não há, não há, não sei o que, e de repente comecei a fazer, a investigar, e à, partir, à medida que vou investigar, bem, comecei a encontrar, há tantas tirinhas, tirinhas, meteste, meteste, meteste e depois tive com o problema de, mas se calhar não vou reconhecer, não vão saber quem são estas pessoas. Uma dessas pessoas chama-se, chama chama já faleceu, mas chamava, uh, o retrato era da Ursula K. Le Guin, que é uma escritora de ficção científica americana, ecologista, feminista, incrível, uma artista incrível, que eu adoro, um, e que escreveu várias ficções, várias ela é escritora de ficção científica e escreveu várias utopias. Uma, uh, onde só mulheres é que vivem num planeta, So, so, e outra em que chama-se Os Despojados que é um, os anarquistas uh, são expulsos, há uma comunidade de pessoas expulsas da terra anarquistas, não sei o é que, pessoas que não interessam a ninguém e que fundam uma comunidade na lua e ela escreve esses dois livros são muito seminais na história da ficção científica que se chama-se chama Os Despojados uh, um, uh, o livro uh, da, da utopia feminista uh, Her, não sei se é a Harlan, não sei, já me vou lembrar. Bom, entretanto, estou um, a receber um grupo da Escola da Torre e costumo apontar e faço ali uma mediação a falar sobre aquelas pessoas. Bem, elas chegam e são elas que elas identificam imediatamente a Ursula K. Le Guin porque ela escreveu uma trilogia que é incrível que se chama O Ciclo de Terra-Mar um, e elas contam a história daquela mulher tipo, pronto, e eu fiquei também os nossos próprios preconceitos, não é? isto para dizer o quê? Que para além de todo o trabalho que é, que é preciso fazer socialmente ativista, do ponto de vista ativista nós nas, nas instituições com quem trabalhamos, okay? uh, também há um trabalho interior que eu acho que é importante ser feito, nós com cada de um de nós para, para derrubar os nossos próprios preconceitos faço-me entender claro que agora, por exemplo, estão, estão aí a abrir uh, os, abriram os concursos de apoio da Direção-Geral das Artes são concursos que financiam a maioria das estruturas independentes de artes performativas, da música não é? portanto, normalmente é chamada de a caça ao ouro <risos> a corrida ao ouro é horrível, é uma humilhação é horrível Uh, mas uh, só por falar da retórica eu odeio a retórica neste, deste tipo de discursos que é numa das missões e nas atribuições uh, ou seja, valoriza-se as estruturas artísticas trabalharem para desconstruir os estereotipos de género, etc, etc etc em minorias está tudo certo mas depois, no formulário tu, género, tu só podes escolher na tua equipa feminino ou masculino percebem <risos> Então às vezes não, não, percebe-se que, que, é, que não é, não é, não é verdade. Ou seja, há muito trabalho ainda para fazer. Sim, e por acaso isto vai agora muito de encontrar aquilo que eu queria perguntar a seguir. Que não é possível mudar o passado. É um facto, uh, quer dizer, supostamente não é, não sabemos o que é que anda escondido por aí. Uh, mas nós ainda vamos a tempo de realizar estas mudanças e repensar e rever a perspectiva em relação a, artísticas a várias artistas históricas, por exemplo, e, e contemporâneas também. Um, reconheço que as mulheres têm vindo a reivindicar uh, e assumir um lugar mais destacado na arte e já respondeu um bocadinho, mas novamente o que é que há? Ainda trabalho para fazermos? depois do trabalho há muito, e vou, vou dando exemplos e vou sim. dar mais. Só dizer sobre essa coisa de não podermos mudar o passado. Sim. Nós estamos sempre a reconstruir o passado, não é? perguntamos sempre as é? mesmas coisas que nos aconteceram Exato. e é super importante, por exemplo, eu, eu com o projeto do, do Mulheres em Terra, Homens no Mar e com o projeto das avieiras, eu compreendi a história da violência doméstica em Portugal, ou seja, não é por acaso uh, que todos os dias há mulheres a morrerem de violência doméstica, há um, uma história, há um, há um padrão, comportamental, social, cultural, entranhado. E quando tu começas a perceber de onde é que as coisas vêm, consegues mesmo depois efetivamente mudar e transformá-las. Portanto, essa relação constante com o passado... Eu não sou nada nostálgica, né? Odeio coisas de contar a história como é que era. Só Não, não, não é a minha... Não é mesmo aquilo de tudo de, de todo o que eu faço. E, sobretudo, eu ponho muito no presente todas as coisas, o, esse olhar sobre o sobre o que aconteceu. E isso acho super importante. Uh, por exemplo, eu também, com esse projeto, percebi que há uma história da infância que é preciso escrever em Portugal. Uh, as histórias delas sobre o que é que era ser criança são incríveis. Uh, do ponto de vista do que mudou a própria infância, e então isso é isto, tu descobres coisas uh, que te ajudam também a, a depois a tomar decisões, estás mais informada percebes, e a é compreender mesmo profundamente as coisas, pronto uh, isto por causa do, de, de, do passado uh, depois Dizer-te que há muitas coisas para mudar. Sim, há muitas coisas para mudar. Há este formulário para mudar. Há mudar esta coisa de que... Um, eu sou muito uma ativista do Excel. Uh, de, para mim, eu faço ativismo quando estou a trabalhar no Excel no meu orçamento. Um, e... E é mesmo importante, portanto, é, esse cara é um ativismo que ninguém vê para além de mim, da minha equipe e das pessoas que trabalham comigo. Uh, e, e tento perder tempo a explicar às pessoas que não é perder tempo é porque que dizer, é que as coisas são importantes e, e justificar e bater-me por isso. Exatamente, sim. Uh, vão é um lembrar bom. de coisas concretas para mudar, tenho Sério? a certeza. Um, Uh... Formulário. o formulário, sim, é já, já sim, o formulário, sim, sim, já, sim, já sim, acabei exatamente. de dizer que o um formulário é uma das coisas para mandar um e-mail mas depois há coisas de sei lá, tu às vezes, por exemplo, eu estou a fazer uma a preparar uma caminhada na trafaria e a primeira coisa que eu fiz para ir à trafaria, Eu estava com muitos problemas em fazer esta caminhada, porque a trafaria tem, tem sido um, um espaço, não sei se conhecem era uma espécie, fica do outro lado na margem sul, perto da Almada era uma vila pescatória, hoje em dia está completamente gentrificada e estão eh, pessoas, já não, não as pessoas foram expulsas dali, alugaram as suas casas aquilo que acontece, os franceses não, não é, os, neste caso são franceses, os que eu conheci podem ser de outras nacionalidades compraram uh, grande parte da trafaria e então aquilo parece-me uma coisa uh, problemática e então fazer lá uma caminhada uh, que, não, que não falo sobre isso é estranho e, e ir lá ensaiar ou preparar sem me envolver então eu fui apanhar lixo com um grupo de, que apanha lixo pra, numa das praias ali ao lado e uh, apanhámos muito lixo Apanhar lixos é, é uma coisa que a nossa maneira de desistir um, e de, de nos relacionarmos. Um, deu uma risca É porque um dia, que fui, já não é a primeira vez, fui participei numa campanha que era apanhar beatas numa rua em Campo, em Campo e, e fiquei numa ruazinha, a rua era daqui até aqui. E ao início, ah, isto vai ser fácil, não está todo limpo. Bem, comecei a ver viadas, fiquei ali a tipo a manhã toda a apanhar viadas, podia ver viadas. estava me lembrar desta experiência. Quando vou para uma rua e digo, não há nada para limpar, tenho sempre, não, se calhar vai haver. Pronto. E então, apanhámos lixo, imenso lixo, éramos só três nesse dia voluntários, e de repente não havia um caixote de lixo. E tu estás a fazer um projeto artístico, mas de repente estás a ter decisões políticas. Estás a mandar um e-mail à Câmara da Almada a dizer que é preciso pôr um, cacho, um, um contentor de lixo ali. Uh, e isso também é fixe. Às vezes que os projetos têm essa, essa capacidade de poderem... Ou seja, para além do teu projeto artístico, sim, há ensinar. coisas que acontecem que também são incríveis. Exatamente, faz parte do processo E que processo fazem até... dessas coisas que podes transformar e mudar. Exatamente, é isso. Um, como artista, uh, e ainda agora disse que é uma feminista, não é? Um, já sentiu alguma vez a necessidade, talvez até por causa dessas próprias encomendas que estávamos a falar há pouco que fazem, já sentiu a necessidade de se associar ou até afastar do feminismo como o seu o seu próprio movimento ou como ideia não eu, eu escrevi um livro comigo eu, eu hum. Com Miguel Bonneville fizemos um ciclo de palestras performance que se chama O Pessoal é Político. O Pessoal é Político é um lema que vem dos anos 60 das revoltas uh, uh, uh, dos, dos estudantes em França uh, mas também de, de, de, de, dessa segunda onda do feminismo e também dos, das, dos operários em, em, em Itália nos anos 60 uh, que diziam que a nossa história uh, pessoal conta a nossa, o que é pessoal é, é político. Isto para dizer que eu não sou feminista porque um dia acordei de manhã e decidi qual é a causa que eu vou abraçar. Claro que eu poderia ter feito isso, mas houve muitas coisas na minha vida pessoal que, em que eu, eu tive que me confrontar, não é? Tive que agir, tive que pensar, tive que me enquadrar e, e, e aí que eu chego ao feminismo. Eu chego ao feminismo porque eu preciso de transformar coisas na minha vida e com as pessoas com quem me relaciono, nomeadamente com a família, com o conceito de família, com o conceito de relações, o que é que é ser heterossexual, o que é que é uma relação, percebem? Portanto, isso muda. Muda porque não é uma coisa que é uma necessidade que tu tens. Ou seja, quando eu encontro o feminismo, eu, eu não. não não é só tipo a teoria, as, as diferentes teorias que eu vou abraçar agora, ou... Uh, um, é uma necessidade. Sim. É uma necessidade e é um sítio que não sei se me afasto, percebes? Uh, Exato, faz parte de nós como pessoa. a é um certo... Sim, um tu, certo chegas a, a, tu, chegas, tu chegas a esse lugar onde tu tens que tomar decisões. Exatamente. E... Hum, e, e tens que tomar decisões para ti e também começas a ver as coisas organizadas à tua volta, não é? Como tratam as pessoas à tua volta, não é? Uh, e é isso que pelo menos a mim uh, que me levou, esse lado do pessoal que me, foi aí que eu chego ao feminismo claro que depois começa, começas a ler começas a ler estas coisas as portuguesas a Maria Lamas, etc mas depois a segunda onda, a Simone de Beauvoir a uh, Marguerite de também todas a segunda onda a terceira onda do, do feminismo todo agora o interseccionalismo uh, as ali o conceito do feminismo negro como é que também não está uh, esta ideia das aliadas não é de nós sermos aliadas umas das outras Uh, são conceitos que eu acho que importam, importam. Não acho que seja, uh, para mim, uh, o feminismo também é um sítio onde sob, também é sobre justiça social. Não é, ou seja, uh, a Cristina Lagarde também é uma feminista, não é? Uh, pronto, há todo um feminismo liberal uh, e um, uh, uh, que é muito diferente do meu. Uh, uh, Pronto, já sabe que é, é difícil chegar-se lá enquanto mulher, lá ao, uh, onde, por exemplo, criar um, já se parte que está de, com uma desvantagem perante o homem para chegar a um certo nível na, na carreira profissional, mas quando se chega também se sente a diferença? Sim. Sim, sentes a diferença em tudo, não é? Uh, as pessoas são paternalistas, eu vou reunir uh, com um grupo de homens, são só homens, eu estou ali, são paternalistas, condescendentes, não te levam a sério. Uh, ainda por cima, uh, se tu também te apresentas de uma forma em que não... Não, não é não pôs os teus galões, não é? Às vezes precisas Por pôr salvo. os teus galões, uh, sim, toda essa coisa de. Sim, também há esse lado da masculinização das mulheres para se poderem afirmar, não é? Está toda uma. Uh, há todo um. Também um trabalho, uma reflexão sobre isso, não é? Sobre. Tens que uh, te emascular. Uh, para poder ser ouvida ou para poder ser respeitada, não é? E às vezes ainda quando dizemos ah, é que ela, ela é mesmo forte, não é? Ela é mesmo... Pai, ela manda! Ela... Há toda uma série de, também de estereótipos estão na nossa cabeça ainda. E uh, eu acho que sim, eu acho que... Um, eu acho que é preciso de... Eu acho que sobretudo se tu te organizares na tua cabeça e souberes ler uma situação, e compreenderes o que é que é alguém te uh, reunir com... Te. Percebes que tu compreenderes e saberes ler a situação para tu te situares e, e seres implacável quando tens que ser implacável, intransigente. Uh, uh, acho que é muito importante esse trabalho de, uh, de conversar sobre estas coisas e entre nós para, te poder, para depois podermos, por exemplo, uh, nas atrizes, não é? Tem que ser bonitas, tem que ser, tem que ser isto, tem que ser aquilo, tem que, tens que, que, que fazer de menina, tens que tipo ser humilde, tens que, ah, tens que ser fofinha, tens que representar a rir. Claro, que estamos a generalizar, não é sempre assim, não é, mas há uma tendência também aqui. Reconhecemos todos um, aqui uma, uma verdade nisto, pelo menos, não é? E se é preciso desconstruir. E falar sobre isso? Sim, é muito importante. Não sei se alguém tem perguntas. Ora, então, boa tarde. Uh, como, como professora, como educadora de uh, jovens ainda. Um, a descobrirem muita coisa culturalmente, um, acerca de si próprios, acerca da uh, sociedade e comunidade em que estão introduzidos, uh, que um, valores, neste caso mais direcionado para teatro, mas que, que valores e, e técnicas se dá a esses uh, alunos, a esses jovens, que um, muitos deles, aqui por exemplo na ESAD, não têm testes psicotécnicos, não, não é necessário para entrar em teatro, outras na, na STC e na, na do Porto, acho que é o seu nome, uh, já é necessário. Então muitos desses alunos aqui, por exemplo, na EZAD, uh, vêm em branco uh, em termos de representação. Por isso que técnicas que, e valores se transmitem a esses alunos. Obrigado. Obrigada. Então, há uma coisa que para mim é muito importante. É uma ferramenta mesmo importante, que é saber pensar. Uh, para um ator, para um criador, quer, tu, quer uh, muitas das pessoas que fazem o curso de teatro, depois vão até ser técnicos, ou produtores, ou atores, ou dramaturgos, ou, ou vão ser outras coisas. Uh, eu acho que um curso de teatro pode dar essa ferramenta de saber pensar, pensar e de apresentar vários pontos de vista e várias perspectivas através da experiência de fazer várias coisas. Eu leciono a cadeira de projeto. A cadeira de projeto é uma cadeira onde nós, para além de fazermos um projeto, fazemos uma, tentamos por construir uma coisa e apresentá-la, normalmente é um espetáculo uh, e normalmente é sobre um texto que está muito longe de nós uh, e isso é importante, e saber ler esse texto é uma coisa super importante saber ler é, é uma ferramenta mesmo importante porque saber ler não é só ler livros, é saber ler também a vida, saber ler uma situação e, e saber um, uh, saber falar <risos> eu estou a dizer coisas muito básicas que se calhar fazem parte de, de qualquer coisa, mas que eu acho muito importante e eu acho que um ator uh, ou no, no curso de teatro uh, esta ferramenta é uma ferramenta mesmo essencial e que tu trabalhas é a ferramenta do... Que depois, um, sim, que depois um, um, um no discurso, como eu não dou no discurso, não sei como é, o que é que acontece, é uma coisa mais técnica. Mas eu diria que tu saberes ler é muito importante. Para tu saberes ler, tens que ler, tens que pensar, tens que escrever e tens que discutir. Uh, e estamos a falar de uma peça de teatro, porque um ator interpreta, não é? Uh, interpretação é uma leitura. Tu então, para interpretar tens que saber ler. Uh, e então é mesmo uma uh, uh, saber ler, e eu estou a dizer ler, não é só livros, não é? É um, interpretar toda essa relação do que é que é interpretar, do que é que é ler, do que é que é estar no espaço. Depois, uma coisa muito importante, portanto, saber ler para saber pensar, são duas ferramentas importantes, para além do, do, do espetáculo que fazemos juntos, cada, cada aluno está... Um, uh, um, as pessoas estão divididas em equipas de trabalho, ou estão, uh, tra estão, a estão a fazer sonoplastia, não entram só como atores, percebes, no, no, no curso que eu dou, na, ai, no, na disciplina que eu dou, tu podes fazer a iluminação, tu podes trabalhar a iluminação, de fazer um desenho de luzes de fazer um desenho de luz é pintar, uh, é pensar a luz, não é, como no cinema, é muito rico. E eu, muitas vezes, as pessoas fazem isto, mesmo que depois queiram ser atores, mas tem uma coisa super importante, depois sabem pedir. Saber pedir também é muito importante e saber te convocar todos os elementos. Vocês ouviram agora durante a pandemia, não é? toda aquela grupo de pessoas que, que, que existe para fazer um espetáculo, não é? Às vezes o, o ator ou o ensinador ou, ou o artista, não é? Mas mesmo eu tinha uma, uma amiga minha que fazia peças para um grande artista plástico e ela ia ver a exposição com ela e ela dizia: Isto foi eu que fiz, isto foi muito difícil. E eu, isso fazia-me tanta confusão. <risos> Porque eu pensava, então, mas como é que isto é? Mas isto que fizeste Está ali o nome dele. Mas claro que, que eu percebo a, a diferença do que é ser assistente, do que é fazer mesmo, ou do que é ter a ideia, pronto, etc. Mas isto para dizer que outra coisa muito importante, para além de saber ler, de, de, de dominar estas ferramentas todas que, que, um ator, que um ator, ou um criador, ou um performer, ou um encenador mesmo, não é? Que, que precisa, eu acho que o teatro é uma arte muito. Uh, que tem estas linguagens todas, não é? Já viste tu podes fazer uma sonoplastia, podes fazer um desenho de luz, mas podes fazer uns figurinos, podes ser atriz, podes ser performer, quer dizer, é mesmo uma coisa, um sítio de encontro de várias, de várias linguagens. Outra coisa muito importante é o corpo. O corpo, não é? O corpo hoje parece uma coisa... Mas uh, o, corpo é, é, é um, o corpo é um... É um o corpo é um lugar de encontro de mundos. O corpo também é político, e estamos a falar de feminismos e de, de género, não sei o quê. O corpo é político, o corpo é espiritual, o corpo é biológico, uh, o corpo é cultural, o corpo... Portanto, o trabalho sobre o nosso próprio corpo é uh, uma das ferramentas e de compreenderes o teu próprio corpo. Isto se calhar não é um valor, no sentido assim mais literal, mas, mas também é um valor no sentido em que tu tens que conhecer -te. conhecer o teu corpo é conhecer quem tu és e isso não é uma tarefa uh, que fique terminada durante um curso, mas é uma tarefa que, tu, que, que um ator tem que, tem que é um caminho porque um ator tem que enverdar esse olhar para si próprio conhecer o si e o seu corpo portanto eu diria estas duas, estas duas coisas e o, esse, esse, esse trabalho sobre o corpo o, o corpo é entrar numa sala saber, saber andar eu passo, mas há pessoas que na rua não sabem andar Eles deviam fazer o curso de teatro não sabem andar saber andar é mesmo importante saber atravessar uma sala vazia que é uma coisa linda não é? um dos primeiros exercícios que se faz num curso de teatro que é, entra numa sala e, vem, e, e vem, à, à, vem à boca de cena não digas nada, só entra e é uma coisa mágica nós vemos tudo naquela pessoa portanto esse trabalho sobre a presença é um trabalho sobre o corpo então aí há mil técnicas nunca há uma receita, graças a Deus mas há muitos caminhos pelos quais tu podes ir e pessoas que ensinam coisas muito diferentes um... mais alguém tem alguma questão? ok, então vamos dar aqui por encerrado queria agradecer imenso ter estado aqui um... <risos> e agradecer, agradecer a sua presença obrigada, obrigada. <risos> e também a todos que estiveram aqui presentes para nos ouvir Sim. <risos>